Olá tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto e eu sou professor da disciplina de matemática financeira. Sou formado em matemática pela UFF e sou mestre em matemática pela UFIS. Leciono essa matéria há seis anos e trabalho como professor de matemática há 18 anos. A nossa disciplina de matemática financeira tem por objetivo aproximá-lo e capacitá-lo para o trabalho com as atividades relacionadas ao campo de investimentos e financiamentos. De uma forma geral essa disciplina lhe oferecerá uma poderosa ferramenta de tomada de decisões, embasadas e pautadas em informações provenientes de um trabalho de cálculos concisos e irrefutáveis. Um trabalho técnico relacionado a futuros investimentos não podem, na verdade não devem, ser pautados em meros achismos. Com um trabalho matemático bem elaborado, o técnico de administração se respalda em suas orientações e tomadas de decisões da empresa onde ele atua. Nossa disciplina tem por objetivo capacitá-lo para o trabalho com as atividades monetárias, tais como cálculo de juros, descontos, taxas, capital e câmbio. A disciplina objetiva ainda desenvolver suas habilidades necessárias à resolução de problemas financeiros. Posso garantir que a matemática financeira é de suma importância para o curso técnico de administração uma vez que o conhecimento de juros, descontos, taxas, entre outros próprios entes da matemática financeira, é necessário para o futuro técnico possa compreender a dinâmica econômico-financeira das empresas. Os conhecimentos abordados na nossa disciplina são muito importantes para o dia a dia, mesmo para quem não irá trabalhar diretamente com o assunto. Além do que, saber não é demais. Durante o nosso curso iremos ter vários momentos de tira dúvidas, resolução de exercícios pautados no cotidiano e até mesmo casos específicos com os quais o futuro administrador se deparará. Aproveite ao máximo nosso curso e, qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor. Ele é o um contato direto com a disciplina, além dos conhecimentos abordados no livro-texto na plataforma Moodle. Se esforce bastante, pois a gratificação é garantida. Você começa hoje a formação do técnico que você será no futuro. E reforçando a ideia, aproveite o nosso curso. Um grande abraço e bons estudos.